Fala aí, galera! Tudo bem? Pois é. É dica para saber como aumentar a sua nota de português nem em outros vestibulares. Pois eu vou trazer vocês para vocês e não vou trazer sozinho. Ó, quem veio comigo ajudar? A minha queridíssima ajudante Peppa vai me ajudar nessa tarefa para que possamos passar dicas preciosas para vocês. Roda a vinheta para a gente começar logo isso aí. Bora! Para você que não me conhece, eu sou o professor Rafael Ormes, aqui do Descomplica, e vou trazer dicas valiosíssimas para você saber como estudar português, como aumentar a sua nota nos vestibulares em geral. E para isso eu vou trazer cinco dicas muito preciosas e eu quero que vocês guardem com muito carinho. Vamos a elas? O primeiro aspecto super importante, certamente o mais fundamental deles, é a interpretação. Detalhe, não só a interpretação do texto, como também a interpretação do enunciado. Mas, Urmes, o que eu percebo é que as provas têm perfis diferentes. Pois é, em se tratando da prova do Enem, o que a gente recomenda? Que você, primeiro, leia o enunciado para que, a partir dele, você faça uma leitura direcionada do texto. Por exemplo, se a pergunta for sobre um recurso, você, obviamente, vai ler o texto focando no recurso. Se a pergunta for sobre a tese do texto, você vai ler o texto pensando na tese do texto. E, óbvio, que você vai sublinhar determinadas palavras que são chave para aquela interpretação. Você vai tentar simplificar alguma metáfora, colocar algum verso em ordem direta. Entende ordem direta? Sujeito, verbo e objeto? Pois é. Então, assim, essa é a dica principal para a Enem. Outros vestibulares costumam aproveitar um texto maior para duas, três, quatro, cinco questões. Nestes casos, a gente recomenda que você comece pelo texto, destrinchando o texto. A urmes, o texto é grande, então o que você faz? Você vai pegando os parágrafos e vai simplificando. Ah, Nesse parágrafo aqui, o autor falou da ideia tal. No parágrafo seguinte, ele falou do oposto da ideia tal. Então, houve uma oposição, você marca lá a oposição. Você vai produzindo sínteses, você vai criando as suas palavras-chave, digamos assim, a partir daquelas que o texto ofereceu. Essa é uma forma de você simplificar e não precisar ler aquele texto inteiro de novo. Combinado? E é óbvio, tenha muito cuidado com o comando, porque muitas vezes a sua resposta ela pode ser uma verdade que não se encaixou naquele comando. Tem que ler o comando direito para fazer esse encaixe, sabe? Tipo montagem de Lego, quebra-cabeça. É mais ou menos isso. Então segue essa dica e não dá mole. Beleza? Covardia deixar você dando dica sozinha aqui comigo, não é não, filha? Hein? cadê, cadê o bebê do pai? Pois é, ó... Para poder me ajudar nessa segunda dica, eu trouxe ele, o Harry Porco, também conhecido como Porco-Aranha. Se você não sabe quem é o Harry Porco, uma vez me perguntaram, mas, Ormes, oh, quem é Harry Porco? Quem é Porco-Aranha? E eu respondi, quem é você? Por que tem tanta pata de porco no teto? Porco-Aranha, porco-Aranha, pouco porco e mais aranha. Pois é, vocês têm que saber quem é o Porco-Aranha. Fato é o seguinte, hein. Respira, porque essa segunda dica é uma dica bem valiosa para a galera que vai fazer outros vestibulares. Pois é. E nesses outros vestibulares, que vão além do Enem, é, aparecem provas discursivas. E a gente tem que saber estruturar muito bem uma resposta discursiva. Ela exige, como até a redação que a gente faz no vestibular, ela exige começo, meio e fim. Ela precisa ter todas essas etapas. E você precisa estruturar o seu texto empregando recursos coesivos, igual que você faz na redação, se preocupando com o vocabulário, que a gente chama de léxico. Todos esses fatores são fundamentais. E aí você se pergunta assim: caramba, como eu vou aumentar minha nota? Criando um diferencial, criando uma resposta bem estruturada, entende? Uma resposta que vai ser fácil para o seu corretor ler. Percebe? Sem ser uma resposta tola. Muita gente acha que o bacana é ficar criando esquema, bota ali seta. Não é assim que você elabora a resposta discursiva. O que é exigido do candidato é ele ser capaz de expressar por meio de um texto fluente, de um texto bem concatenado, bem organizado, o conteúdo que está sendo perguntado na questão. Beleza? Então, ó... Quando fizer a prova discursiva, muita atenção à estrutura do texto. Estão gostando do vídeo? Ó, é super importante que vocês possam participar. Faz um comentário aqui embaixo com emoji de porquinho até, porque a invasão suína não acabou. Tá? porque agora eu vou para a terceira dica e o nosso cenário ganha mais um personagem. É o porco-mor. Olha o tamanho desse leitão, tá? E ele vai trazer uma dica muito importante. Eu acho que essa dica é do tamanho desse porco, viu? É uma dica importantíssima. A gente sabe que a gente está num momento de enxurrada de conteúdo, enxurrada de informações. É um volume muito grande e a gente precisa, até porque o tempo para o Enem, para o Enem 2020 é um tempo menor, então o que a gente precisa? A gente precisa ter foco, a gente precisa fazer um recorte dos conteúdos que não podem deixar de ser estudados são aqueles conteúdos primordiais. Em Se Tratando de Enem, você vai atrás de funções da linguagem, gêneros textuais, mesmo gramática, verbo e pronome, que são assuntos importantíssimos modos de organização do texto. Como são alguns conteúdos que, obviamente, dá tempo de você estudar, a gente colocou um card lindíssimo aqui com um rapaz espetacular, um rapaz cabeludo, de barba, parece um Mouro. Sabe qual é? Que foi expulso da Península Ibérica. Pois é, eu mesmo. Então, você vai lá. Pega esse card e começa a estudar por meio dele. Que aí você vai ter uma leitura, um foco, né? Bem direcionado para aquilo que você precisa saber até o Enem. Muito bem! Chegamos agora à nossa quarta dica. E para poder oferecer a quarta dica, temos aqui uma pequena invasão, uma invasão sintética, resumida, tá vendo? Parada bem pequenininha: é o porco menor, vai ficar aqui em cima do porco maior, beleza? Porque a gente não tem muito espaço aqui no cenário para essa invasão que está acontecendo. Ó. A quarta dica, ela está intimamente relacionada à melhoria da sua produção, a como aumentar a sua nota. Cara, deixa eu te dizer uma coisa que é fundamental: fazer prova antiga é a forma que você encontra para aprender a fazer a prova. É isso. Se você não fizer prova antiga, você vai estar dando mole. Deixa eu te dizer por quê. Pouco adianta você dominar o conteúdo se você não souber como ele é cobrado muito aluno bom, sabe a matéria, mas tem dificuldade por causa do perfil da prova. Então, é importante que você faça bastantes provas antigas, claro, dentro do tempo do qual você dispõe, concorda comigo? As pessoas têm tempos diferentes. Então, assim, não pode deixar de fazer prova antiga. E quando você pega a prova do Enem, para você pensar no Enem 2020, você, cara, tem prova do Enem 2019, 18, 17, ainda te digo mais, tem prova dobrada. A prova do Enem é aplicada, às vezes, duas, três vezes no ano. Vocês sabiam disso? Então, existe muita prova para fazer. E aí você vai perceber como as sutilezas do enunciado podem, de repente, derrubar você. Como o enunciado direciona você para a resposta. Percebe? E aí você começa a ampliar seu vocabulário também. Existem palavras que aparecem em provas que eu nunca, às vezes, vi na minha vida. Eu só vi na faculdade. Então, assim, aprender com a prova também é importante. Conhecer o perfil da prova e aprender com a prova te ajuda muito a aumentar a nota. Ai, gente, eu tenho que passar agora a quinta dica, mas eu não tenho mais espaço para guardar porco aqui, cara. Já sei, eu vou chamar o porco alter ego para ajudar a gente. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Ah! Pois é, cheguei para a dica de número 5. Esse aqui é meu alter ego, vocês estão vendo só? Pois é. Bem, é o seguinte, é uma dica importante para você que acha que português só é importante para a prova de português ou de linguagens. Não funciona desse jeito. Independentemente do vestibular que você fizer, você vai ter uma redação, concorda comigo? E parte da redação tem muito a ver com português. Quais são aspectos da gramática que você tem que dominar para uma prova de redação? Crase, concordância verbal, regência verbal, pontuação, colocação pronominal, tudo isso você vê na aula de português. Ah, e também existem aspectos de coesão, como pronomes, conjunções, oração desenvolvida e reduzida. Parece que não, mas tudo isso impacta a sua nota de redação. Claro que é importante você ter repertório, você ter domínio do tema, mas também é importante que você saiba formatar o texto dentro do padrão culto da língua, concorda comigo? Dentro de uma coesão muito bem feita. Então, ó, pense nas, nas aulas de português para mandar bem nas provas de redação também, combinado? Ah, e um detalhe. Na plataforma do Descomplica você também consegue acompanhar muitos desses tópicos que são fundamentais para você escrever melhor. E aí, o que vocês acham, hein? Pensa comigo. Você já pegou o card do Descomplica? Você já sabe que precisa de aulas de português para redação? Por que você não aproveita e assina logo o Descomplica com esse link maravilhoso que está aqui? E aí a gente consegue juntinho desenvolver melhor o seu uso da língua portuguesa. Ah, e um detalhe: é muito importante para gente que você se inscreva no canal e dê uma curtida para poder, para que possamos, né, continuar produzindo esses materiais para vocês, belezinha. Ó, espero vê-los de novo, não só por aqui, mas como também na própria plataforma do Descomplica, que vocês possam se tornar meus alunos, eu vou ficar muito feliz com isso. Ó, beijo para vocês, bons estudos, fui. Pessoal, agora que ele saiu, eu trago a minha dica. Aqui ao lado. Assista ele!